olá meus amigos e minhas amigas no vídeo de hoje nós vamos aí ter um contato diretamente com a natureza vamos percorrer uma pequena trilha aonde nós vamos chegar até um córrego não é bem uma cachoeira quando chove tem umas pedras e desce bastante água então nós vamos descer nós vamos descer numa trilha muitas árvores muito legal então nos acompanha se puder deixar o seu like o comentário isso é muito importante isso aí é uma casinha de criança mas o nosso objetivo é mostrar a trilha vamos lá pro vídeo, espero que vocês gostem fiz com muito carinho olha só, aqui nós temos uma palhoça olha. isso aqui meu pai fazia no estado do Pará lá em Santarém olha. fazia as casas de palha de coqueiro, de coco, babassu e pra cá nós vamos mostrar para vocês aqui olha, uma trilha ela desce aqui olha, olha só gente Vamos descendo aqui a trilha. Ó. Tem que ter cuidado, dela. Olha, é perigoso ser escorregadio, escorregadinho, tem que ter muito cuidado. Ó. Olha a trilha legalzinha aqui, ó. A trilha que foi feita sem derrubar as árvores. Olha. olha aqui, ó. É fazendo curva, ó. Que não, não dá para ir de uma vez, ó, que é muito inclinado, ó. Olha as árvores, olha só que linda aqui, ó. Uma maravilha, ó. Vamos lá. Muito cuidado para não escorregar. Aqui tem uns fiozinhos aqui, ó. Pra, pra segurar amarrado nas árvores. O legal é que tem assim todos, né? Olha o barulho da cachoeira lá. Olha só aqui, ó. Que árvore bonita. Grandona, ó. Ali a descida, ó. É um pouco meia. Inclinada, tem raízes Então tem que ter muito cuidado Olha só, olha aí, Olha que maravilha aqui, ó. as árvores E a esposa já a foi na frente, isso aqui que eu gosto Isso aqui é minha praia, viu Gente, a mulher, a mulher foi embora Upa, deixa eu Olha só a mulher é esperta, hein? É, né? Olha só, gente. Isso aqui. Isso aqui... Ixi, rapaz, é perigoso cair, viu? Tá bem escorregadinho. Isso aqui bem cedinho. Deve ter muito passarinho, né? Olha, aqui tem alguns obstáculos aqui, ó. Tem que ter cuidado em trilha. Só que olha só, gente. Aí ó, mais árvore para lá. Aqui ó, uma árvore arriou, deve ser com o vento da chuva. Aí já gerou aqui um, um obstáculo. Aí aqui a gente tem que passar por baixo dela. Aqui ó, se agachando. Aqui Vamos o bom é que ó, aqui ó, cuidado com isso aqui ó, uma lagartinha. Ó. Viu? Isso aqui queima. Tem que ter muito. E aqui tem bastante aqui, ó. Isso aqui na mata tem, tem, tem isso aqui, então muito cuidado que isso aqui queima. Ó, basta daqui, ó. Aí, ó. Então quando você for andando, cuidado, uma de cobra. Tem que ter muito cuidado. Tem que estar tá bem. Ó, aqui, aqui tem mais lagarto aqui, ó. Tem que estar tá bem protegido. Se possível de calça, que nem eu tô aqui, ó. Calça e bota, né? Chegamos aqui na cachoeira aqui, ó. vou passar para cá olha só que legal gente aqui no meio tem uma pedra ó. essas pedras aqui gente isso isso, isso aqui é justamente para não escavar certo? a água vem ó, você vê que ela tentou escavar mas as pedras não deixou Essas pedras aqui elas vão servindo para segurar a terra, senão a, abre uma é muito grande. Aí, ó. Olha só, gente. Então tudo isso aqui, ó. A mata bem fechadona, preservada. O coqueiro, ó, está oco. Isso aqui é o tempo que faz isso aqui, viu? Tá já velho. Mas só que as folhas continuam vivas lá em cima, ó. Agora aqui é a parte mais difícil. É a subida, viu? Muitas pedras. O bom é que tem as árvores para a gente segurar aqui se for preciso. Como eu falei, muito, muito, muito... Perigoso é essa lagartinha. Tem que ter cuidado. Isso é muito lindo, viu? Olha só. É, devagar, vai, é devagar. é devagarinho. Para um pouco, descansa. A subida, gente, é mais complicada, viu? Subida não é fácil, não, É ali, ó, tem ali o, o obstáculo, ó, tem que agachar bem, cuidado com a cabeça, as costas, e é o que eu falei pra vocês, ó, o perigo das, da, da mata, da selva, é os pequenos bichinhos que tem, ó, isso aqui, aqui chama-se lagarta de fogo, se você pôr a mão, queima, viu? tem que agachar bem e passar, e a mulher foi embora, a mulher tá mais perto do que eu, Olha só, maravilha. Aqui eu acredito eu que cedinho deve ter muitos passarinhos. Alguns macaquinhos pode ter por aqui também. Linda essas árvores, né? Fecha retinha, O perigo, eu não rento é Perigo aqui de manzinha cedo, é onça, né? É isso aí, paramos aqui para tomar uma águazinha. Securei nessa árvore aqui, ó. E depois nós vamos seguir em frente. Nós estamos lá na metade. É A descida é legal. Porém, a subida... E olha que eu sou pedreiro, hein? Eu tenho, tenho um pouco de preparo físico, mas a gente cansa. A água é essencial. Olha, só lembrando, não podemos jogar as garrafas pet na natureza. Temos que trazer, consumir a água e levar a garrafa pet para jogar no lixo. Isso é muito importante. Vamos lá. Vamos subindo. Aqui é um pouco declive. Agora, agora aqui é inclive, né? Subindo é inclive. Descendo que é declive, não é isso? Vamos que vamos, acho que eu aprendi um pouco isso aqui. Aprendi quando eu tirei minha carta. Tá com mais de 25 anos que eu tirei a carta de motorista. Mas eu aprendi que subindo é, é, é, é inclívia, não assim, e descendo é declívia. Eu sei que descendo é, é declive. por quê? Está declinando. E vamos que vamos. Ai, é cansativo, hein? Porque também está subindo um pouco rápido. Para chegar logo lá. Mas mesmo assim, mesmo que você devagarinho, cansa. E tá um pouco liso, porque choveu choveu esse dia. Olha só, gente, o perigo é esse aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é uma árvore que ela secou aqui no meio. E ela veio aqui, ó, um buraco. Aqui esse buraco é onde ficam as cobras, as aranhas. Então, muito cuidado, viu? Eu entendo um pouco de mata, porque eu já morei. No norte do, do Pará, já morei no nordeste do Ceará. Então a gente tendo um pouco de armadilha, onde tem bichos que podem fazer mal, cobras. Lembrando gente, que cobra tem muito veneno, tem cobras que é muito perigosa. Então tem que ter muito cuidado, viu? Estamos chegando, está ali o claro lá na frente, vamos lá na frente, quase chegando. Falamos, que nem eu falei aqui, a água acabou, mas temos que levar a garrafinha embora. Vamos que vamos. Gente, lá embaixo é muito alto, ou muito baixo mesmo. Aqui tem uma curva. Aí nós fizemos essa curva aqui, ó. Fizemos que aqui descemos lá, E saímos lá, cheio de curva. Olha só. Estamos chegando. E é isso aí. Mais uma vez, um forte abraço. Ficamos por aqui. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau, minha gente. Fica todos com Deus. Olha só que maravilha. Ó. Tudo isso é natureza. Coisa linda. Fui tchau.